E aí, gente profunda, você já sentiu dor nas costas? Aquela dorzinha chata, principalmente no final do dia, depois de você carregar o peso do mundo? Tô aqui pra te ajudar a entender por que, que você sente dor nas costas e te dar uma dica maravilhosa pra lidar com isso e pra resolver esse problema de uma vez por todas. Solta a vinheta, pessoal! As dores nas costas normalmente estão associadas à sobrecarga. Sobrecarga de responsabilidade, sobrecarga de preocupação, as pessoas que querem resolver tudo para todo mundo que querem carregar o mundo nas costas. Uma mãe de família, por exemplo, que tem cinco filhos, que já tem genros, noras, netos, e que ela é a matriarca da família, que ela quer atender todo mundo, dar atenção para todo mundo, fazer tudo que todo mundo precisa, Normalmente, quando chega uma determinada idade, as costas começam a doer porque ela sente responsabilidade por todo mundo. Ela carrega aquele peso né, da vida e de dar conta de tudo por muito tempo daquela família. Então, tanto a responsabilidade da família, quanto a responsabilidade do trabalho, quanto a carga de carregar algum segredo guardado que você não pode revelar, para ninguém, então as costas não doem só por carga de peso físico, elas, elas doem também por carga de peso emocional, de peso mental, a pessoa muito preocupada que tem muita ideia, enfim, é qualquer tipo de peso que você carrega que vão sobrecarregar as suas costas. Aí, a dica de ouro para isso, até porque eu já passei por esse problema, é começar a descarregar esse peso a liberar esse peso, a mandar embora aquilo que não é mais útil. Normalmente, as pessoas que são acumuladoras, que elas juntam muitos objetos em casa, sabe aquelas pessoas que colecionam pote de margarina desde os anos 90, assim, Esse tipo de pessoa costuma ter dor nas costas porque ela está carregando um peso de coisas que são inúteis, que não servem para nada. Então, uma boa faxina em casa, no sentido de não só de limpar o ambiente né, com produto de limpeza, mas limpar de tirar tralha, destralhar, que é uma expressão que se usa muito hoje, é fundamental se você quiser né, melhorar esse problema nas costas. Então, começa olhando tudo aquilo que você não usa há muito tempo, tudo aquilo que é entulho, tudo aquilo que é tranqueira, tudo aquilo que... Tá ocupando espaço na sua casa, só está acumulando poeira e não serve para nada. Uma coisa muito legal que você pode fazer é juntar tudo isso que não tem utilidade e fazer um, uma venda de garagem, né? Aquelas é, garage sale, eu acho que é o termo que se usa nos Estados Unidos, que se faz uma venda de garagem. Na frente da garagem, então, expõe o que você quer vender e chama as pessoas para dar uma olhada. Você ainda pode faturar uma grana, para pagar alguma conta que você precise ou para comprar uma coisa que você queira. E isso vai trazer leveza para a sua vida e vai refletir, sim, nas dores nas costas. Outra coisa também muito importante é buscar uma terapia para não ficar carregando o peso da vida. Às vezes a gente carrega o peso da vida por apego ao passado por coisas do passado que a gente não resolveu, ou porque a gente sente culpa, ou porque a gente sente arrependimento, ou porque você se magoou com alguém. Então, mágoa, culpa, arrependimento, tudo isso tem carga. E essa carga emocional faz com que as costas doam. Então, vai atrás da sua cura interna, vai atrás da sua reforma íntima, porque é um processo de reforma mesmo, né, onde a gente precisa rever todos esses conceitos, se quiser melhorar a saúde física. Lembrando que aqui né, no canal da Fitoenergética, a, a gente sempre fala que a visão mais legal hoje em dia para se curar é a visão do paradigma holístico. Holístico significa olhar tudo. Ah, eu estou com dor nas costas, então eu vou no ortopedista, vou no quiropraxista. Não é só isso que precisa fazer fisicamente. Precisa olhar para as emoções, precisa olhar para os pensamentos, precisa olhar para os sentimentos e para o corpo físico também. Então, o corpo físico, ele é só um reflexo do nosso campo de energia, dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. Tudo que é somatizado no campo energético acaba descarregando no físico, acaba indo parar no físico e aí a gente sente essas dores, essas sobrecargas, né? que vão acabando com a nossa saúde. E como estamos falando de plantas de fitoenergética, eu trouxe aqui uma erva que é excelente para a saúde. Eu vou ensinar a fazer um chazinho com a Caiapônia Tayuyá, que é o nome científico dela, mas todo mundo conhece por Tayuyá. A Tayuyá é um vegetal puro de quarto chakra, que vai atuar nessa região do seu coração, eliminando apegos justamente para você ter leveza na vida. E essa leveza, ela vai te ajudar até a emagrecer. Quando você se liberta das preocupações, dos dramas, das mágoas, das culpas, do arrependimento e você faz esse grande faxinão na sua casa, você se libera de tudo isso e a fome que você tem por ansiedade, aquela vontade de comer por ansiedade, ela começa a ir embora também, tá? Então, é muito comum as pessoas fazerem esse faxinão, se libertarem desses problemas e emagrecerem também. Perder peso fisicamente, porque o peso físico também contribui para que a gente tenha dores nas costas. Então, eu disse aqui que eu ia ensinar vocês a fazer um chá, mas na verdade é um banho de taiuiá. É o banho do desapego, é o banho... Né, para soltar essas dores. Só que antes desse banho tem que fazer um chá, então eu vou ensinar o chá também, mas com esse chá você vai fazer um banho. Então, é, você vai aquecer meio litro de água, tá? até a panela começar a chiar, até a água começar a chiar. Aqui no Rio Grande do Sul a gente conhece como ponto do chimarrão, que a chaleira começa a chiar, faz... Shh, e... É um pouco antes de ferver, um pouco antes da água entrar em ebulição. Esse é o ponto ideal para fazer o chá, um pouco antes de ferver. Então, não deixa a água ferver, tá bom? E fer... esquenta essa água, aquece essa água na chama do fogão. Precisa ser com fogo. Aí, depois você vai apagar o fogo e vai colocar a erva dentro desta água quente e vai abafar por três minutos, certo? Certo? Coloca a erva dentro da água quente, abafa por três minutos e deixa em infusão. No banho, você vai usar o chá, então, que foi preparado. Você vai tomar o seu banho normal, com sabonete, né? Passa o sabonete lá em todas as partes, enxágua. E por último, você vai passar esse chá de taiuiá, então. Aí, você pode derramar na sua cabeça e vir derramando aos pouquinhos em todo o corpo. Se você faz parte de alguma religião onde não pode colocar nada na cabeça, coloca do pescoço para baixo, então, tá bom? Não tem problema nenhum, a fitoenergética se adequa bem com tudo. Caso você não tenha problema com isso, coloca na cabeça. E se tiver algum problema né, por alguma cultura religiosa que você participe que não possa colocar na cabeça, do pescoço para baixo já vai ajudar muito. E aí, você fica ali, espera um minuto, mais ou menos, depois que você terminar de tomar esse banho, e aí você pode se secar né, com a toalha, porque não é um chá que vai deixar a pele grudenta, nem nada disso. Mas também, se você se sentir mal e sentir a necessidade de tomar uma chuveirada depois, não tem problema, porque a fitoenergética atua por vibração. Então, o que importa é que você recebeu aquela vibração ali. Se quiser, pode passar a toalha de banho normal e ficar com, a, com essa energia do chazinho, e se você quiser, também pode passar uma água para tirar o excesso, tá bom? O que a Tayuyá faz? Quais são as propriedades fitoenergéticas dela? Ela elimina dores lombares e tensões nas costas, relaxa os músculos e os nervos, acalma dores musculares, desincha lesões e torções, né? aqueles mau jeito que a gente dá às vezes, principalmente no pescoço, na cervical, quando tem um torcicolo. É anestésico natural e acalma a frequência cardíaca, ajudando a reduzir a pressão alta. Então, ele é um redutor de pressão. Quando a pessoa ingere, né? Quando ela toma o banho, não vai diminuir a pressão, não vai ter problema nenhum com relação a isso, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.